Oi! Hoje a gente vai conversar sobre qual é o melhor banco digital para 2020. Eu já quero começar esse vídeo dizendo que o banco que eu acho melhor pode ser que não seja o melhor para ti. Então por isso que a gente vai analisar alguns pontos para que tu possa escolher qual é o melhor banco digital para as tuas prioridades. E os quatro bancos que a gente vai analisar são o Nubank, o Banco Inter, o Next e o C6 Bank. Eu sei que tem vários outros bancos, mas eu escolhi esses quatro porque são os quatro bancos que eu já utilizei e eu posso falar um pouco sobre eles. O primeiro item que a gente vai analisar são as taxas. E como já era de esperar, nenhum desses quatro bancos cobra algum tipo de taxa para te ter a conta ativa com eles. O que é uma característica quase que padrão dos bancos digitais. O segundo ponto que a gente vai analisar são as transferências. E aí, seguindo o princípio de série a diferença no setor bancário, nenhum dos quatro bancos que a gente está analisando cobra algum tipo de tarifa para se realizar transferência, até mesmo se forem para outros bancos. O terceiro ponto que a gente vai analisar é em relação ao depósito. E aí os quatro bancos têm a possibilidade de tu fazer o depósito via boleto. Mas o Nubank sai com uma desvantagem, já que ele tem uma limitação de que tu pode gerar 15 boletos por mês através do aplicativo. E o Next tem uma vantagem a mais, já que ele te permite fazer depósitos através da rede de caixas do Bradesco. O quarto ponto que a gente vai analisar é em relação ao cartão de crédito. Todos esses quatro bancos têm a opção de cartão de crédito. Mas é importante lembrar que para te ter um cartão de crédito ativo de algum deles, tu vai precisar passar pela análise de crédito. Caso tu não passe na análise, eles vão te disponibilizar apenas um cartão de débito para te usar o dinheiro que está guardado na conta. O quinto ponto então é sobre saque. Para mim não faz mais muito sentido ter essa opção em um banco digital, então ela não é uma prioridade para mim, mas ela pode ser uma prioridade para ti. E aí o Nubank sai com uma desvantagem, já que o Banco Inter, o C6 Bank e o Next têm essa opção e não te cobram nada por isso. Se tu usar o Nubank e precisar fazer um saque, tu vai precisar pagar a tarifa de 6,50 por saque que tu fizer. No Banco Inter, no C6 Bank e no Nubank, os saques são feitos pela rede 24 horas. Já no Next, tu pode optar pela rede 24 horas ou pela rede de caixas do Bradesco. E o sexto ponto que a gente vai analisar é sobre o rendimento. E aí o Nubank sai com uma vantagem, já que todo o dinheiro que tu coloca lá, automaticamente já tá rendendo 100% do CDI, que é o mais recomendável pra te ter tua reserva de emergência hoje. Todos esses quatro bancos têm a opção de tu fazer o um investimento com um rendimento de 100% do CDI, que tu pode resgatar a qualquer momento. Mas a vantagem do Nubank é que ele faz isso automaticamente, enquanto nos outros bancos tu vai ter que clicar em dois ou três botões pra fazer esse investimento. Então esses foram os pontos que eu acho mais importantes, que precisa analisar antes de escolher qual conta digital que tu vai utilizar. É legal lembrar que tu não fica preso a esse banco, então se uma hora tu quiser trocar, tu tem toda essa possibilidade de trocar para qualquer um outro que tu quiser. Então se tu gostou, eu quero pedir para tu deixar um curtir nesse vídeo, e enviar para algum amigo teu que tá na dúvida de qual banco digital que ele vai utilizar. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!